Ninguém falou it's behind, calma mano, tá no primeiro episódio ainda Um. Consegui uh, dar uma desculpa pro. Pra, pra imitar o Chico Bento no RPG. <risos> Consegui achar uma desculpa pra inventar o Chico Bento no RVG. Essa temporada inteira foi só pra isso, na verdade. Eu nem tinha ideia do que eu ia fazer. Tava inventando tudo na hora, mas... Na, mas o... O cenário do lado começou assim. Eu peguei um papel e eu escrevi. Como eu imito o Chico Bento? Tem que ter uma fazenda. Próximo. O que, que pode acontecer numa fazenda? Já teve uma fazenda no Ordem. Hum, Alien, né? Coisa de fazenda. Alien e tá, tal, um milho. Ok, próximo. E aí comecei a fazer a... Não, foi isso, não? Não foi isso, não, mas juro que poderia ter sido. Inclusive, bom, isso nem foi proposital.